Boa tá, tarde pessoal, mostrar pra vocês aqui ó, uma cacheta de maribonde, bem na palha de cana. Olha como tá, cheio de um bichinho desse ferrar a gente, dói bom esses dia eu tava cortando cana aqui, quase que um me ferro aqui, pouco pouco mas agora eu vou dar uma lição nesse tá aqui ó baigom Bom demais matar a tá Dá uma sacudida nele. É, agora eu posso cortar minha cana sossegado, que eles não vai me ferroar não, mas não. Esse daí mesmo não, só tive em outro.